Autoaceitação E eu fazer Ok E vamos complementar com esse outro tarô. Três de ouros, dez de paus, e quatro de ouros. Paus e ouros. De cara já vemos um se perdoar, se amar, se compreender, para que haja uma ação, um impulso para o fazer. Assim como essas plantas são diferentes, você também é diferente de tudo na existência. E isso inclui uma jornada única. Talvez. Você esteja fazendo as coisas, criando expectativas por resultados que nunca chegam. E isso te leva a uma tortura interna de quem está se cobrando muito como uma punição. Do tipo... Eu quero me dar bem, ser valorizado, mas eu dependo de outras pessoas. Ou o que eu quero para avançar na vida precisa de etapas, processos ou lugares com mais pessoas tipo, o um emprego. Um curso, uma divulgação do seu trabalho, mas por crenças limitantes eu não consigo colocar em prática. Então você pode estar se sabotando com desculpas toda vez que tenta avançar. E isso faz com que eu coloque um peso. Muito grande na minha frente e não consiga sair dessa situação. Para uma outra, analisa onde há essa trava, e isso faz com que eu coloque um peso muito grande na minha frente. E não consiga sair dessa situação que estou para uma outra. Analisa onde há essa trava que te impede de fluir e solta. Faça alguma técnica que te ajude a desbloquear essa situação. E vamos trazer também uma mensagem do oráculo. Transformação. Vamos ler. É momento de deixar sua energia criativa se manifestar. E liberar sua verdadeira essência. O fogo interno necessita de espaço para uma grande mudança. Que é como falamos na leitura. Se amar e se compreender libera essa energia criativa do fazer. Do levantar, do agir e sair desse casulo. E vou trazer também o mantra dessa carta, que é Eu sigo o fluxo da evolução constante. Eu sigo o fluxo da evolução constante. Tá bom? Gratidão.